Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida é uma epítome de sucesso. Entretanto, fora do trabalho, eu tenho pouca alegria. No fim, a riqueza é apenas um fato da minha vida com o qual eu me acostumei. Neste momento, deitado no leito da doença, relembrando minha vida inteira, eu percebo que todo reconhecimento e dinheiro dos quais eu tanto me orgulhei, sem palideceram e se tornaram sem sentido diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes dos aparelhos e ouço os sussurrantes sons mecânicos, e posso sentir o hálito do deus da morte se aproximando. Agora eu sei quando nós acumulamos riqueza o suficiente para durar o resto de nossas vidas, nós deveríamos buscar outras questões que não estão ligadas ao dinheiro, deveria ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez arte, talvez o sonho dos dias de juventude. A eterna perseguição da riqueza irá apenas transformar a pessoa em alguém desequilibrado, assim como eu sou. Deus nos deu os sentidos para nos permitir sentir o amor no coração de cada um, não as ilusões trazidas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei em minha vida, eu não posso levar comigo. O que eu posso levar são apenas as memórias proporcionadas pelo amor. Estas são as verdadeiras riquezas que irão te seguir, te acompanhar, te dando forças e luz para seguir em frente. Amor pode viajar milhares de milhas. A vida não tem limites. Vá aonde você quer ir, alcance a altura que você quer alcançar. Está tudo em seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama da doença. Você pode pagar alguém para dirigir o carro para você, ganhar dinheiro por você, mas você não consegue que alguém aguente a doença por você. Coisas materiais perdidas podem ser achadas, mas algo que nunca poderá ser achado uma vez perdido, a vida. Quando uma pessoa for para uma mesa de operação, perceberá que há um livro que ainda lhe falta terminar de ler. O livro da vida sadia. Qualquer que seja o estágio da vida em que estejamos agora, com o tempo enfrentaremos o dia em que as cortinas se fecham. Estime amor por sua família, ame seu cônjuge, ame seus amigos, trate-se bem, acalente os outros. Steve Jobs